Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 21 de março de 2023, hoje o programa é um pouco diferente, gente, a gente vai falar do beta de Diablo 4, o Paulo Zambarda jogou o game e a gente vai justamente pedir para vocês nos acompanharem, mandem perguntas aqui, questões de vocês, ajudem também no Pix, que é dropsdejogos, gmail.com. Vocês podem mandar contribuições aqui para ajudar a gente também. Ajudem no crowdfunding. E aí tem aqui o endereço direitinho do crowdfunding para vocês contribuírem mensalmente também para o sustento do próprio site para justamente a gente manter todas as nossas atividades, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Eu vou começar pelas notícias, já que o Paulão vai entrar às 10 horas e a gente vai começar também mostrando o trailer é, de Diablo 4. O trailer oficial aqui que está no Diablo Brasil, que é o perfil oficial deles. Vamos ver juntos para a gente acompanhar. Vamos ver desde o começo. <risos> Yeah. Agora lutemos com fé e honra em nome dele. Abençoada seja a luz. me. 6 de junho de 2023 e tem aí o beta aberto para vocês acompanharem. Tem muito material também de divulgação para vocês verem aqui. Também tem as gameplays, tem muita coisa bacana para vocês acompanhando aqui uh, o que é realmente muito interessante. Vamos ver aqui ó o Developer Gameplay Showcase. Teve lá nove meses atrás, teve aí o trailer de gameplay e teve também essa cinemática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 Thank okay. Esse aqui é o grande beta aí que tá pegando. É... E a gente vai falar mais desse jogo ainda nessa live, tá, gente? É... Eu tô mostrando aí os trailers iniciais, até para vocês ficarem por dentro. Mandem perguntas, acompanhem também todas as principais atualizações que a gente vai trazendo para vocês. Eu vou começar agora pelas notícias. É, para a gente ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, gente. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando. Nós estamos com uma cobertura internacional da GDC, gente, graças à desenvolvedora Érica Caramelo. Ela está nos ajudando aí nessa cobertura super bacana. E eu quero mostrar aí para vocês o que, que a Érica está trazendo de bom aqui para a gente. Deixa eu dar um zoomzinho grande para a notícia. De Miami, Miami, Erika Caramelo da Detalhes da cobertura Drops de Jogos mais Dixel na GDC 2023. Vamos ver juntos aqui essa notícia muito importante. Olha aí a foto da Game Developers Conference que é o principal evento é, para desenvolvedores de jogos que acontece em São Francisco, nos Estados Unidos. Antes de chegar em São Francisco, no oeste dos Estados Unidos, nossa correspondente gravou um vídeo com mais informações. De Miami, a Erika Caramelo dá detalhes da cobertura do Drops de Jogos mais Dixel Gaming na GDC 2023. Vamos ver juntos esse videozinho, que é super bacana. Vamos lá. Bem, eu sou a Erika Caramelo, CEO da Dixel Gaming, e mais um episódio da jornada rumo à GDC 2023, em São Francisco, na Califórnia, que começa nessa segunda-feira, dia 20 de março, até a sexta-feira, dia 24. E todos os dias, né, eu fiquei responsável por passar o overview dessa viagem, dessa jornada, e tô aqui batendo cartão junto aos amigos aí do Drops Jogos, Zambarda e Cautóquio, e também com o Rodrigo Falter, que está fazendo a cobertura da, da redação ali de São Paulo, com os lançamentos, as novidades da GDC 2023. Bem, eu ainda estou em conexão. Né? Eu estou agora, nesse momento, em Miami. Foi o meu destino de conexão escolhido. Existem vários destinos de conexão. E, tipo, Atlanta, Boston, Nova York até Toronto, no Canadá. É, é importante que, quando você vai fazer uma viagem como essa para a GDC, que você tenha em mente que você vai passar bastante tempo, não só em voo, mas também fazendo essas conexões, porque não tem voo direto do Brasil para São Francisco, infelizmente. Então, a gente tem esse, esse desgaste aí um pouquinho... Tem esse desgaste aí que a Érica gravou em um vídeo para a gente, para vocês poderem acompanhar. Tem também mais novidades aí a respeito da própria cobertura da GDC. A Érica chegou a gravar um vídeo mais completo aqui, é, contando um pouquinho de como está essa cobertura lá diretamente de São Francisco. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do que está rolando por lá. Ela entrevistou, por exemplo, a Camila Malaman, que é do Comitê de Diversidade da Abra Games, e ela está acompanhando aí, conversando com as pessoas também que estão lá dentro do evento. Na GDC 2023, a Caramelo entrevista a Camila Malaman da WebCore Games. Elas conversaram sobre diversidade e o evento nos Estados Unidos. Cobrindo a GDC 2023 em São Francisco, nos Estados Unidos, a Caramelo entrevista a Camila Malaman da WebCore Games... É, eles são autores, entre outros, jogos de Hello Kitty, Activity Book, um puzzle de memória. Camila falou sobre a Bolsa da Diversidade, que é fornecida para o Brasil através do Conselho da Diversidade da Abra Games. Foram 10 pessoas é, no evento através deste programa. Vamos ver a entrevista aqui com vocês. Vamos lá. Games, minha grande amiga. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Erika Caramelo, diretamente da GDC 2023, em São Francisco. E do meu lado... Camila da WebCore Games, minha grande amiga, e aí tô querendo bater esse papo com ela já há alguns é dias, né? Finalmente a gente se encontra, né? Porque a gente se encontra em São Paulo, mas se encontra nos Estados Justamente Unidos. A gente mora perto <risos> e não se encontra. <risos> então, Camila tá aqui para falar um pouquinho sobre as Bolsas Scholarship da GDC 2023, que foram distribuídas junto com a Federação Latina de Videogames, e a Abra Games, através do Conselho da Diversidade da Abra Games, na qual a gente faz faz coleguinha né, Sim. a gente faz parte. E aí, Camila, quais foram os desafios, aí, expectativas para essa GDC e para esse encontro da de todos esses bolsistas? Esse é o terceiro ano que a gente tem a, a Bolsa da Diversidade, é, que a gente consegue entregar os ingressos, um all access para todo mundo que, que foi selecionado. A gente trouxe 10 pessoas esse ano. A gente trouxe não, né? Nós distribuímos 10 ingressos. É, a bolsa dá direito a um All Access, que é o passe maior que tem do, da GDC, que dá acesso a todas as palestras de segunda a sexta-feira. E foi um super corre, né? Porque nem todo mundo tem passaporte, nem todo mundo tinha o visto ainda. É uma viagem cara. São Francisco é uma, uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. É, então tem que correr atrás de passagem, tem que correr atrás de esperança. Esse aí foi mais uma entrevista bacana da própria Erika Caramelo, é, para quem está acompanhando a nossa cobertura. A Ela fez também uma entrevista com a Luísa Paz, também da, da, é, da Árvore Immersive Experience. A entrevista foi um pouquinho mais longa, vamos ver juntos. Oi, eu sou a Erika Caramelo, da Dixel Game, fazendo a cobertura aqui pelo Drops de Jogos na GDC 2023. Do meu lado, Luísa Paz, da Árvore. E aí, Luísa, tudo bem? Tudo bem, e você? <risos> tudo jóia, Luísa. E aí, me fale um pouco sobre as expectativas aqui para essa GDC. A Luísa foi uma das contempladas na Bolsa Escolar Chip GDC do Conselho da Diversidade da Abra Games. E aí, o que, que tem de bom aí para se fazer nessa GDC? Quais são as suas expectativas para esse grande evento? As expectativas são altíssimas, né? É minha primeira vez na GDC, então eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente por ter sido contemplada com a bolsa, porque diversidade é um tema que é muito importante para mim, imagino que para muitas pessoas como eu, porque é, o número de mulheres na, na nossa indústria infelizmente não é muito alto, principalmente mulheres LGBT, então eu fico muito feliz de estar aqui fazendo parte desse número, vamos dizer assim, é, num evento de porte tão grande e que, especificamente, trata tanto do, do meu foco de trabalho, da minha profissão, que é Narrative Design. Maravilhoso! Até porque precisa-se ter novas novos olhares, novas histórias também dentro desse mundo, né? Com certeza. E como é que é para você, assim, o que, que você espera saindo daqui dessa GDC? O que que você acha que fica de mensagem, inclusive para próximas pessoas aí, para chegar junto também? Tentar Sim. concorrer a uma bolsa é tão difícil assim concorrer a bolsa? Não, concorrer não é difícil, é, é a ansiedade que você precisa <risos> controlar para até vir o resultado. Esse aí é mais um material exclusivo que a gente está publicando, gente, entrevistas diretamente lá da GDC, vamos ter também materiais, textos, muita coisa bacana para vocês acompanharem e verem por aqui. Eu estou justamente, a gente está aguardando aqui os momentos antes do Paulo entrar na live aqui conosco. Eu agradeço a todos vocês aí que estão acompanhando aqui a live. Vamos dar também uma outra notícia importante internacional da GDC, que também são os desenvolvedores reconhecidos pelo Hall of Fame, lá a premiação deles, o Lifetime Awards. É, deixa eu dar aqui a informação para vocês. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. John Romero, criador de Doom, é homenageado com premiação na GDC 2023. Mabel Edges, reconhecida como a primeira mulher game designer, recebe de forma póstuma o Pioneer Award da, na GDC. Vamos ver aqui a premiação que ocorreu para esses dois desenvolvedores. O John Romero, que é o criador do Doom, que eu já entrevistei e vocês viram recentemente, a Mabel Edges. A Game Developers Conference de 2023 homenageou o criador de Doom e Quake, John Romero, com o Lifetime Achievement Award por sua contribuição em jogos de tiro, os first person shooters. O reconhecimento é dado no evento deste ano. A GDC publicou no Twitter: "A Game Developers Choice Awards da GDC 2023 nomeou John Romero, o primeiro o premiado designer de games" designer de níveis e programador, como ganhador do Lifetime Achievement Award, por seu trabalho em jogos de tiro em primeira pessoa, icônicos e definidores de, do gênero. Romero respondeu, esta é uma honra gigantesca, muito obrigado para a GDC. E esse aí foi um reconhecimento. Não foi apenas o João Romero que foi lembrado, a Mabel Edges, reconhecida como a primeira mulher game designer, recebeu de forma póstuma o Pioneer Award. Ela criou o jogo de texto desse Sumerian Game em 1964 e faleceu aos 92 anos no dia 13 de agosto de 2004. Mais detalhes estão nesse link oficial da própria GDC para vocês acompanharem e que está super bacana aqui com essas informações aí das premiações. Está tudo em inglês aqui para vocês verem. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. Vamos sair um pouquinho das notícias do Drops de... o The Last of Us, para vocês entenderem, super bacana aqui. The Last of Us, é... deixa eu ver aqui só um pouquinho. The Last of Us, Bela Ramsey diz que segunda temporada provavelmente se passará dois anos depois da primeira temporada. Vamos entender aqui direitinho. Para ficar por dentro das novidades, a produção deve começar ainda este ano ou no início do próximo. A primeira temporada de The Last of Us terminou pouco mais de uma semana, mas uma segunda temporada provavelmente não chegará até o final de 2024 ou início de 2025. Conforme relatado pelo The Independent, Bella Ramsey, que interpreta L na adaptação da HBO, apareceu recentemente no The Jonathan Ross Show no Reino Unido para discutir o drama pós-apocalíptico e, al e alertar os fãs de que eles podem não ver um próximo um novo episódio por quase dois anos. Vai demorar um pouco, disse Ramsey, sobre a chegada da segunda temporada. Acho que provavelmente filmaremos no final deste ano, início do próximo. Pro portanto, provavelmente, será no final de 2024, início de 2025. A segunda temporada adaptará... The Last of Us Part 2 da Naughty Dog e o showrunner Craig Mazin já disse que os eventos do segundo jogo rendem mais do que uma temporada de televisão, o que implica que eles ainda podem dividir a sequência em, em duas ou mais temporadas. Mazin e o produtor executivo Neil Druckmann também sugeriram que a segunda temporada apresentará momentos radicalmente diferentes do jogo e muito provavelmente terá mais ação e mais infectados, com vários tipos de infectados surgindo à, à medida que a série avança. É, The Last of Us começou em janeiro como a segunda melhor estreia da HBO na última década. Ele continua a crescer como a série com uma média de 30,4 milhões de telespectadores nos primeiros seis episódios e o final trazendo a maior audiência da temporada. É, o IGM chamou o final da primeira temporada de The Last of Us como uma adaptação emocionante e fiel a um dos maiores finais dos videogames, embora tenha notado que não tem o mesmo impacto do original, apesar de ter sido maravilhosamente filmado com uma ótima trilha sonora. Então... Parece que a Bela Ramsey está confirmada aí para a segunda temporada e já está dando seus pitacos a respeito disso. Vamos ver aqui novidades a respeito de Elden Ring antes da chegada do Paulão aí para falar sobre Diablo 4 e a gente entender rapidinho sobre tudo o que está rolando, gente. Vamos curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. Elden Ring registra mais de 9 bilhões de mortes. Vamos aqui entender... O que aconteceu com esse jogo? Olha só. Em celebração ao primeiro o aniversário de um ano de Elden Ring, a Bandai Namco divulgou algumas estatísticas coletadas ao longo de 365 dias em que o game esteve em atividade. Um dos impressionantes números registrados foi o total de mortes dentro do game. Foram totalizadas 9 bilhões de mortes durante o período de um ano, sendo que 69% das mortes ocasionadas por inimigos e NPCs, 15% por algum efeito de algum é, dano, como veneno, sangramento, podridão e todos os feitos presentes no game, 14% por queda e 2% por outros jogadores. Ademais, outras estatísticas registram a quantidade de summons invocados para ajudar em uma experiência cooperativa, bem como invasores. Por fim, também foi listado o top 5 de feitiços mais utilizados pelo game. Em suma, Elden Ring foi o Game of the Year de 2022 e sua apresentação levou os seus likes ao pináculo de atenção e a acessibilidade que esse subgênero já poderia ter chegado. Informá-los de que uma DLC de Elden Ring Shadow of Earth 3 encontra-se em desenvolvimento. É, essas são aí algumas notícias interessantes sobre Elden Ring. Vamos ver mais uma aqui sobre a Malinia, que é a vilã mais difícil do game. Malinia foi o chefe com o maior número de tentativas dentro do game. A Bandai Namco compartilhou algumas estatísticas de Elden Ring em comemoração ao primeiro aniversário do título. Assim, após revelar que o título registrou 9 bilhões de mortes durante um ano, também foi compartilhado que houve um total de 6 milhões de tentativas em chefes, e um desses chefes, a a lâmina de Miquela. Deste modo, Malínia figurou o primeiro lugar no top 5 de chefes que estamparam mais vezes a tela Você Morreu durante um ano de jogatinas. Assim, com um total de 329 milhões de tentativas, Malinia se tornou a voz mais difícil de Elden Ring. Ademais, a lista continua com Margaret... A primeira boss principal, com 281 tentativas. A Sentinela da Árvore, o primeiro boss de cenário, com 277 milhões. Radagon, com 148 milhões. E o General Radan, com 139 milhões de tentativas. Em suma, Malinia é dona de uma das boss fights mais épicas e difíceis do gênero Souls-likes, quiçá dos, dos games da From Software. Certamente, 9 bilhões de mortes contabilizadas em Elden Ring, uma Malinia foi responsável por bilhões delas. Então, essa é outra notícia aí do Combo Infinito que a gente está trazendo para vocês aqui na nossa live do News Game, gente, para vocês ficarem por dentro de todas as informações. E vamos falar com ele que jogou o Diablo 4, o Beta Test, e vai contar pra gente quais foram as impressões dele. Tudo bem, Paulão? Como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo aqui à nossa live, tudo bom? Tudo, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que, Se... que, que você achou da, da beta de Diablo 4? É bom? É ruim? Tem defeitos? O que, que você nos conta? É, um pouco de tudo, né? É, olha, uh, sempre quero, eu quero uh, uh, abrir essa conversa sempre com uh, o aviso de que Diablo, uh, uma franquia pela Blizzard Activision, uma empresa que está até o pescoço em escândalos uh, financeiros e escândalos de abuso dos seus a uh, uh, empregados uh, tudo isso a gente comentou já em outros lançamentos como o Diablo 2, como Call of Duty não quero usar mais muito mais o tempo para re re ressaltar esses mesmos pontos uh, a gente recebeu uma aqui para o, o pra fazer o teste o teste do o Beta aberto antecipado um beta que é, foi garantido para pessoas que já, fiz, já fizeram pré-compra de Diablo 4, e esse beta, os parâmetros dele, né ele deixa você escolher de três classes, é o ou guerreiro, o ou rogue, ou, é, é mago, o né você pode ir até o nível 25, onde você ganha uma, um acessório ali, um, uma armadura de lobo, e um, Diablo, é, é, é, é, é, tirando por Overwatch 2... É, Diablo é uma das pouquíssimas franquias que a Blizzard ainda tem o, o, o, como iterar sobre uh, e trazer como o aspecto de jogo como serviço, né? A gente já vi, uh, Eu acho muito pouco provável que a gente vá ver, por exemplo, um Warcraft 4 ou um Starcraft 3. Então, o Diablo ele ocupa esse lugar na, entre as franquias mais populares da Blizzard e que a gente tá, assim, igualmente animado por ele, mas também receoso porque, bom, se a gente pegar os últimos lançamentos, a, a Diablo 3 teve um lançamento super a, a, a conturbado lá em 2012, a, é um jogo que metamorfoseou essa oferta de a, gameplay clássica, mas com tendências mais a, atuais, do, do, de jogos como League of Legends, por exemplo, ah... E, e Diablo Immortal, né? um jogo que ficou muito infame no seu lançamento quando ele foi no seu anúncio né? quando, a, quando durante uma BlizzCon o, o, os apresentadores eles abertamente uh, constrangiram a, a sua audiência para falar mas vocês todos têm telefones, qual que é o problema? por que que, por que, que a galera que... os nossos fiéis consumidores, usuários de PC por que que eles vão ficar irritados com um jogo de celular? Um jogo de celular que é sim da cabeça aos pés de cheio de, de padrões escuros né padrões escuros e, e, e a, a, a microtransações né? pay to win entre elas bom Diablo 4 tem o prato cheio aí de, de a, a, a obstáculos para superar e no meu tempo jogando ele eu segue uma posição uma, uma impressão mais positiva do que negativa eu coloco assim. Uh, primeiro, que eles uh, reverteram um pouco ao visual, né? A arte. A arte estava perdendo um pouco mais para os games como World of Warcraft. Agora está voltando mais uh, para Diablo 2, mas muito mais realista. O Diablo 2, que a gente viu refeito lá atrás, ele tinha uns gráficos mais estilizados. Mas dessa vez a gente está usando o total potencial da, da Unreal Engine aí para trazer. O, o mundo de Sanctuary e os seus campeões uh, uh, com uma paleta de cores mais lavada por, uma, por um, um design de personagens uh, muito mais parecido com o que a gente via lá no, nos primeiros jogos da franquia só que agora eles têm são ricos em detalhe animação e dublagem eu acho que o, o jogo ele faz uma ele abre com muito mais foco em narrativa e menos na exploração das, das dungeons e a, a, a, o ganho de, de loot, né, e eu achei curioso o que eles fizeram em termos de, ok, a gente já tá fazendo o quinto jogo, né, apesar do número 4, a, a, nesse universo que é rico em personagens e mitologia, o que a gente pode fazer para poder atrair o, o, o jogador? Um... Aliás, dizer para vocês que no Sangue Suar e Pixels, que é o livro do Jason Schreier, a história de Diablo 3 é muito interessante, porque ele é um jogo que foi lançado bugado com um bug online e ele basicamente teve que ser refeito na expansão Reaper of Souls. Foi um teste de fogo é, para a equipe da Activision Blizzard. Sim. Mas é o um... Bom, como você comentou. Uh... Eu vou só resumir aqui a premissa de cada jogo. No primeiro Diablo, você tem esse pequeno vilarejo de Tristan, ele é visitado aí por entidades sombrias e mercenários ao redor do, do continente vão lá para tentar resolver esse problema. Diablo 2 expande isso para um conflito uh, entre nações, então você tem uh, uh, uh, guildas, uh, uh, grandes cidades se mobilizando para poder enfrentar essa ameaça que agora já virou uma, já sub, escalou agora para uma guerra. Em Diablo 3, você tem a, a, a, o, o mal derrotado a, e agora ignorado. Então, a, os demônios estão voltando ali, meio que subitamente, meio que na, na, na, na miúda, e enquanto as autoridades, quem, quem a, venceu o Diablo lá atrás, falando, não, gente, relaxa, não é problema. Quase um, um aspecto meio negacionista da... Do, do, mundo, do mundo ali. E no Diablo 4, eles a, a, mudam para o foco para uma, um uma nova antagonista, né? Lilith. E Lilith tem uma, uma. faz uma abordagem diferente. Ela não quer conquistar pela força, ela não quer conquistar em com, com números, né? A força dela é a influência dela. Então, em uma cena de abertura, que eu acho que eu posso comentar, ela estava bastante presente nas streams, é, a gente tem uma capelinha com, com, com ali algumas um, um, uh, pessoas do vilarejo e um pastor que está uh, uh, realmente dando um sermão ali, falando que vocês bebem, vocês vadiam, vocês estão errados, vocês têm que se arrepender. Bem católico, né? E Lilith desce, literalmente, Deus ex machina, ela desce uh, uh, no lugar do, do padre, ela discursa ali muito rapidamente, ela fala, galera, relaxa, pecar é de boas. E o povo totalmente para pro lado dela. Então, a, a, a, a essência de Diablo 4 agora é, o problema não são somente os demônios, mas as pessoas, a, a, a, a, a como a crença do, do, do povo ali, das massas, agora tá sendo convertida para isso. E as quests, né, que você pega pelo menos ali na, na área de, de início do jogo, é, são justamente para poder visitar diferentes uh, uh, cidades e conversar com o pessoal. Tá, quem viu o que, onde, como e como é que a gente vai uh, uh, uh, uh, avisar as pessoas de que essa Lilith ela tá indo de lugar em lugar e, conver e literalmente convertendo uh, uh, uh, cidades inteiras ao, ao culto dela. Um... Na, no meu jogo, eu escolhi a, o, como profissão, né, um rogue, e de cara eu achei que eu, eu me senti um pouco, não, não traído, mas assim, o jogo tem a cara do Diablo 2, os assets, a, a, a música, tudo, mas a gameplay, a gameplay é curioso, porque eu comecei no teclado e mouse, mas assim que eu peguei o meu controle, eu senti, não, pera, isso aqui é um jogo de console, isso aqui é um jogo de, de você jogar com controle. Ah... Uh, isso eu acho que vai uh, uh, fazer com que algumas pessoas olhem meio torto porque Diablo, assim com muitos ARPGs né os action RPGs eles têm essa uh, uh, a galera do do, do do Baldur's Gate a galera do ah uh, uh, Path of Exile vai que é o, o Action RPG mais famoso no momento, que é inclusive muito mais. Uh, na, quando saiu o Diablo 3, ele saiu em paralelo e todo mundo virou e falou: Não, pera, esse jogo aqui ele parece com o Diablo 2, ele é de graça. E aí veio, uh, se tornou um do, do, do, dos, MM, uh, dos ARPGs gratuitos, né, free to play, mais uh, uh, influentes, inclusive está com uma sequência, uma continuação a caminho. Mas voltando para o Diablo 4 depois de jogar com, com algumas horas com o controle, uh, eu senti duas coisas. Eles... Uh, uh, o jogo, em termos de gameplay, ele é, muito, ele é simplificado, não, mas não sobressimplificado. Ele possui, ali, várias uh, uh, camadas de customização do seu personagem e isso é bom e ruim, eu já vou entrar em mais detalhes, mas ele é bastante acessível. Então, por exemplo, você vai pegar um, um game como. De novo, o of Exile. Uh, você tem muitos vídeos de YouTube, muitas wikis para você descobrir como buildar o seu personagem sem que você tenha que reembolsar seus pontos, sem que você tenha que perder a, a, a, a muito mais tempo grindando. O Diablo 4 ele já dá um, uma suavizada nessa curva e tudo bem. Não, não, tudo bem se você é, escolheu algumas habilidades, alguns status não sabendo exatamente o que você queria, e agora você quer rolar tudo de volta. O jogo, ele deixa você fazer isso com mais tranquilidade. Uh, e nisso, eu pude experimentar muito mais com, com a jogabilidade do Rogue, em que... Uma coisa que eu achei muito, muito legal, uh, nos jogos anteriores, você podia equipar dois sets de armas, e você alternava entre eles. No Diablo 4, você equipa esses dois sets, e você usa eles... É, é, é, os dois juntos. Então, eu tô apertando um botão e o está tá batendo com as espadas. Aí eu troco para outro botão e ele saca o arco e dispara as flechas numa, num, num voleio, assim, violento. Muito, muito recompensador usar isso. E a build que eu cheguei, eu acho que eu joguei até o nível 12, uh, me deixou, por exemplo, uh, usar flechas pra, manter, pra bater os inimigos de longe e assim que eles chegarem perto, pegar minhas espadas e desferir vários ataques contra eles uh, eu tô curioso agora para o próximo final de semana quando a gente vai ter o beta aberto, aberto para todos os jogadores, não só aqueles que receberam aqui ou fizeram pré-ordem do jogo e ver o que o, o, o, o, o, o que mais impressões as pessoas têm a, a, a do game, porque não, enquanto não é uma recepção inte completamente positiva é, também não é negativa é uma, uma recepção meio mista meio, meio... só a curiosidade da, da galera e quem tá jogando... Você acha que ele é um jogo mais ou menos? Não, o jogo é bom. O problema é como ele pode ser piorado. A Blizzard ela já fez isso no passado com é, uh, Overwatch, com Diablo Immortal. Uh, a gente não tem razão para esperar que isso não vá acontecer com Diablo 4, muito pelo contrário. O jogo ele já tem ali uh, indícios de que uh, na parte de customização ele vai ter, deve ter alguma, forma de, alguma loja interna que você vai poder usar uh, para comprar visuais, para comprar equipamentos usando dinheiro real, é, porque isso virou praxe para pra quase todos os jogos da Blizzard. Uh, se a gente pegar, por exemplo, o Overwatch, o Overwatch 1, todas as roupas você podia pegar a partir das caixas comprando com dinheiro de verdade, uh, mas as, as roupas estavam ali. Agora, no Overwatch 2... Algumas roupas você pode comprar com dinheiro in-game, algumas roupas você pode comprar de uma loja que ela vai mudando ali as ofertas com o tempo. Então, existe um, um, um aspecto de fomo, uma... eu detesto esses, essas siglas em inglês, né? Fear of missing out. Mas essa ansiedade que você tem de pular ali para comprar, para adquirir aquela, aquele visual, para adquirir aquela arma, antes que uh, uh, eles mudem a vitrine da loja e você perca acesso àqueles itens. Eu acho que isso vai fazer parte do Diablo 4, a gente tem que antecipar isso. Ah, da mesma forma, a estrutura do jogo, o mapa que você explora ali, ele é fixo para todos os jogadores, mas em vários pontos você tem mapas que são gerados a, a proceduralmente. Então, a, a impressão que eu tive jogando o Diablo 4, a, uma da, uma das, um dos chamativos ali, é mundo aberto, sem telas de loading, sem mudar de mapa... Isso é destiny. Para todos os efeitos, isso é destiny. Uh, você agora vai navegar um mapa que outros jogadores habitam, e que você pode inclusive uh, uh, uh, conversar com eles anonimamente e chamar eles para participar da. para formar uma party com você, para formar uma, uma equipe com você e ir atrás desses desafios. O jogo ele vai ter. Ele tem esses eventos que são. Uh, uh, instâncias uh, randômicas que, ap que aparecem no mapa e que você pode participar com outros jogadores uh, e, e, e, e chefes né? uh, uh, chamamos de world bosses, né? chefes de mundo Esse, essas criaturas que em primeiro elas são impossíveis de você uh, levar solo você não pode jogar contra elas sozinho você tem que formar equipe com outras pessoas então uh, uh, é um jogo que você Obrigator é, obrigatoriamente é online mas você vai jogar sozinho quando você quiser e estando online podendo participar você vai e entra com outros jogadores para participar desses eventos temporários ah, tirando isso, eu acho que eu, o que mais eu posso adicionar é interagir com outros jogadores é legal mas eu achei um pouco limitado eu acho que se você pegar outros grandes ARPGs no momento, além do Path of Exile, por exemplo, que, uh, tem muita gente jogando Lost Ark. E Lost Ark, ele oferece, assim, muitas camadas de customização. Ainda é um jogo que força você a jogar ele diariamente, para poder cumprir com todas as, as tarefas ali, e manter o seu personagem meio que dentro do loop. Mas, uh, de novo, é uma oferta gratuita, é um free-to-play. Peraí. Ah... Um... No caso do Diablo 4, eu tô um pouco receoso que é um jogo que ele tem uma, que tem propostas interessantes, mas ele vai sair para uma, primeiro, para uma audiência que tá com o nariz muito torto, para Blizzard, e, segundo, ele vai competir com jogos que ainda são gratuitos. Então, é bom que a jogabilidade do, do Diablo 3, perdão, do, do, do, do, do Diablo 4, esteja afinada, esteja uma coisa interessante. Ah... Uh... Justamente para poder atrair jogadores para essa experiência premium, vai. Vamos colocar assim. é Um dos pontos altos, além do gameplay, como eu falei, a história é um negócio que eu quero ver desenrolar de um jeito interessante. E eu, se você está interessado em, em, em lore ali dos personagens, eu acho que ele ainda demonstrou bastante a, a, a boa vontade em explorar as histórias do. É, eu acho que a gente não vai ter, por exemplo, como Diablo 3, um tour. Os All Stars ali, você não vai enfrentar o, o, o touro, o açougueiro o Butcher, né? Você não vai enfrentar o rei Leoric. A gente vai ver novos chefes, uh, uh, novos lugares e uma a, a atmosfera melancólica que eu acho que permeia, que, que cobre ali o jogo. E eu me senti jogando algo, algo que eu teria descoberto, sei lá, nos anos... A, a, a 2002, 2004 que é justamente a época do Diablo 2 é, eu senti um pouco de nostalgia e a boa nostalgia, não a nostalgia ruim ah, outra coisa que a gente jogou eu esqueci de esclarecer isso a gente jogou a demo do Diablo 4 no beta no PC eu tô muito curioso pra ver agora no beta aberto, porque eu vou explorar ele no Play 4 e Diferente do Diablo 3, que saiu primeiro para PCs e depois para consoles, Diablo 4 é o primeiro jogo da franquia que ele vai sair para todas as plataformas ao mesmo tempo, com crossplay. Então, se você está jogando no PC, eu estou no Play 4, tenho um terceiro no Xbox, tá todo mundo jogando na mesma instância, todo mundo está participando do mesmo jogo. E isso vai colaborar muito para o ecossistema que eles querem a, a, levantar. Certo? É... Pedro, você já jogou Diablo antes? joguei joguei o primeiro a gente falou sobre o remaster do 2 é, é um jogo que eu tenho bastante carinho Eu nunca joguei ele tanto era mais da turma do, do próprio Warcraft né uhum. mas eu acho que ele é um jogo definidor eu acho que até se você pensar ele não é um roguelike né mas pensar em termos de algumas alguns elementos de roguelikes depois vão trazer o Diablo o próprio World of Warcraft também traz alguns elementos do, do Diablo original e ele tem essa coisa... É, um, é uma narrativa tradicional, né? De Como se fosse um RPG narrado, só que transformado em pixels, né? Você constrói <risos> o personagem, e aí você percorre a dungeon, e aí tem alguns elementos que eu falo de roguelike, que em algumas versões do Diablo, o mapa sofre algumas alterações, alguns inimigos mudam um pouco de lugar, ele tem uma, uma, um lance um pouco procedural, é, mas ele ainda é um jogo que o começo meio e fim, não é um jogo... É, é, é exatamente, ele não é um jogo infinito, né? Ele não é um jogo esse, o, o jogo de, como serviço é, é verdade. Eu tô lembrando agora: a gente jogou, a gente não jogou nem Diablo 1 no, no, no computador, a gente jogou o port dele para o PlayStation 1. Que a, a, ele era Sim. tão ele que era, um era muito pra... ruim, inclusive, é. Não, ele ocupava oito slots no seu é, memory card e o jogo ele era tão carregado no PlayStation. E quando o personagem morria, o jogo inteiro travava porque precisava carregar o som do personagem morrendo. Então era um negócio uhum. meio... <risos> Surreal. Mas é, é, é, é que tá, né? É, é... Se a gente pegar a Diablo como... Tirando... De novo, uh, vamos colocar essa o histórico da Activision Blizzard de lado por um, por um momento. Ah... Uh... Diablo, um daqueles games que é o lado é, de Doom uma coisa, Souls. Que precisa, uma coisa que precisa ficar claro para as pessoas assim. Claro, a Activision Blizzard é uma empresa que está com acusação de abuso sexual. Eu não estou passando pano para isso. Mas tem muito trabalho legal lá dentro. Inclusive, a gente entrevistou uma designer mulher que está lá e ela faz um trabalho interessante em World of Warcraft Dragonflight. Não, é que eu estou dizendo isso não para você passar pano na empresa. É dizendo só que, <risos> é, de fato, tem uma história ali que é muito interessante, né? Só, só fazendo esse parêntese mesmo. Aliás, eu tô, eu tô falando mais do lado da Blizzard, não tô nem falando tanto da Activision. É, alguma o, o, o coisa que me, me surgiu agora é uh, Diablo, junto com Doom, junto com Dark Souls, ele meio que uh, uh, tornou um, um, um, não um standard, mas uma referência para todo jogo que você tem uma perspectiva. Uh, meio isométrica, e você tá jogando ali com bonequinho com espada e escudo, e você tem todo o, o, o, o loop né, de jogo, de... Uh, não hack... And, uh, uh, uh, uh, esses títulos são bizarros, porque não é hack and slash, não é, não é action game. Ele é um, um jogo onde você explora e exploita. Você tá ali a... Uh, uh, uh, sempre batendo em inimigos mais fortes que você e você está usando dos seus das suas magias das suas, das suas flechas das suas espadas usando dos seus artifícios mas vira e mexe quando você termina de explorar e, e, e a, a, pegar todos os pegar todo o loot né pegar todo o conteúdo das, das dos calabouços você faz essa viagem de volta para um vilarejo onde você vende tudo hum, é, é, é, é, transforma a, a os itens sábios que você achou em recursos para você poder imbuir as suas armas de poder, e aí você retorna ao calabouço, agora um herói melhorado, um, um herói com, com, com mais truques na manga. Um, e essa é uma eu, eu tava pensando bastante sobre isso quando eu tava jogando o Diablo 4, porque eu me senti normalmente uh, eu, peguei, eu comprei o Diablo 3 e o Diablo 2 pro Switch. Porque eu tava é, porque estava em promoção, e porque eu estava curioso para saber como é que ia ser o contraste entre os games. Uh, e o que eu senti jogando esses é, é, o 2 e o 3 foi uma coisa uma coisa muito negativa que é você é um, um começo de jogo muito lento. Assim, A fim de, de comparação, imagina que você tá jogando God of War, certo? Aí no. Só que ao invés de ter todas as habilidades do Kratos, você tem o quadrado. E o quadrado, ele tá balançando ali as lâminas, um, um combo ali de três, três movimentos. Uh, depois de uma hora, o jogo fala, tá, agora você pode usar o botão triângulo para fazer um ataque vertical e você ganha mais um ou dois combos. E esse lenga-lenga, é, eu acho que é o que afasta muita gente desse gênero. E eu acho que o Diablo 4 ele faz isso de uma forma mais esperta, onde mesmo quando você tá começando ali um personagem novo e você tem poucos poucas habilidades ele te dá uh, uh, mais opções mais flexibilidade para poder uh, jogar o jogo então é, é, eu ainda vou sentir isso mais para frente quando eu começar meus um personagem um, um bárbaro e começar com, com um mago uh, mas assim de pronto eu já posso falar se você nunca jogou Diablo antes não jogue Diablo Immortal no celular, por gratuito que seja. Uh, eu acho que esse é um, um ponto para renovar. Literal, vou, vamos aproveitar o tema: renovar a fé na franquia. E. Uh, uh, uh, eu vi muita gente jogando também uh, no mesmo console, com, com, com mais de um controle. Então. Eu vou experimentar isso no Play 4, eu espero que você jogue aí no, no Play 5. Uh, eu estou bastante curioso para ver como que eles vão uh, uh, juntar essas duas esferas, fãs clássicos da época do, do, do PC, somente computador, uh, uh, uh, jogos single player, jogos com, com, ou que você joga com, com a sua turma, e jogos de console, jogos mais de serviço, jogos... É, é, é, é mais perenes, e aí juntar isso numa experiência que você possa jogar com o seu amigo no sofá, ou com várias pessoas ali pelo computador, pelo, pela internet. Então, o, o melhor de dois mundos, vai, vamos colocar assim. Uh, eu tô bastante positivo, pela a, a, a, a, é um dos jogos que eu vou, depois agora desse mês de março, a gente tem Resident Evil, a gente tem a uh, Remake do Last of Us para PC, uh, eu acho que ele vai chegar em junho, uh, logo com o E3, e eu espero muito que ele seja o jogo do mês. Justamente para poder... Uh, uh, uh, uh... Sabe, todas as franquias da, da, da Blizzard parecem meio exaustas. Uh, Overwatch, apesar do, do, do, da percepção positiva, é um jogo que também está cheio de controvérsias. O uh, World of Warcraft também teve essa última expansão, mas não tá mais com muito gás se comparado a Final Fantasy XIV. É, Starcraft foi esquecido no churrasco. E, então o Diablo meio que tá... Sabe... A, a, a, a... Bom, também Como... foi esquecido no churrasco não à toa. Tá tendo remake a beça, né? Tá lotado é... de é... esse ano. Eu me sinto numa lotação, sei lá. <risos> pois é. E é isso. Uh, uh, uh... Eu acho que tem duas perguntas aqui para você no chat, do Geração Gamer aqui. O que você, você sente que Diablo 4 renova a franquia? Esteticamente... Eu, eu, eu, eu, eu, tanto, a, tanto a aparência quanto a jogabilidade uh, são aspectos já muito conhecidos, muito conversados entre os jogadores. Eu acho difícil, e até seria a... a, a bastante não recomendado, eles irem atrás de renovar, de revolucionar a franquia, sabe? Se ficar muito longe das raízes, provavelmente o pessoal não ia a, a ter tanto interesse de ir atrás. Ah, ao mesmo tempo, eu acho que ele, esse é um jogo que, depois do desastre de, no desenvolvimento do Diablo 3, ele meio que tá chegando com, com a, a atitude um pouco mais sensata, ele não é um jogo que tá prometendo o mundo ali para os jogadores, mas ele está trabalhando com o que já deu certo em outros jogos e o que, o que deu certo no Diablo 3, que foi, por exemplo, o port para os consoles. Certo? Um, então, é, é um jogo que está um pouco mais safe e onde ele pode renovar sem, sem a, a, a, arriscar muito ali a reputação é na história. E a história realmente parece alguma coisa mais... É, é, é, eu não vou falar original, porque hum, isso nunca foi o, o objetivo, mas uh, uma, história, uma história com elementos batidos, mas bem contada, ainda é uma boa história. E eu hum, acho que sim, ele... É, é, é, é o clichê, né? É o clichê sim. nos videogames ele ainda funciona bem. Sim. Qual Qual a segunda pergunta? Segunda pergunta é do Cal aqui, que está na conta do Drops de Jogos. O que você sente mais falta nesse de novo Diablo? Putz, o que eu sinto falta, não só no Diablo, mas... Considerando a, a, a... que o, Paulo tá jogando, o Paulão está jogando beta, gente, não é o jogo final. Sim, a, a, acho que não só no Diablo, mas no gênero como um todo, é... eu sinto falta de uma, um, um comprometimento com o jogador Uh, e eu vou colocar, por exemplo, novamente uh, Diablo Immortal teve um sucesso estrondoso, apesar das controvérsias uh, Lost Ark, Path of Exile, todos são jogos que uh, abraçam o Action RPG com essa ideia do: não, é o jogo que você vai jogar por muito tempo e, e também, como você falou do, do roguelike, né, muitos aspectos de muitas tendências rogue. Uh, uh, foram misturadas aí, o DNA do Diablo, para vários jogos indies que a gente também gosta muito. Uh, se a gente for pegar, por exemplo, uh, o trabalho da Supergiant, é bastante baseado, uh, uh, o Blaine ele é fanzasso ele fez um rap de Diablo, não me pergunte como é que, como é, qual, qual a melodia disso, mas uh, tem várias referências de Diablo uh, nos jogos da Supergiant, desde o Bastion até o Hades. E eu acho que a, a, a, o que falta a, nesse gênero a, são jogos tais quais o da Supergiant, eles são jogos que abraçam a narrativa, a, a, eles entregam ali uma experiência de, de gameplay a, bastante focada em melhorias, bastante focada em aprendizado, em estratégia, mas tem que segurar um pouco a ganância de explorar o jogador. O, o, o Venturelli, ele fez uma thread muito boa, acho que agora já tá um pouco mais difícil de achar, mas ele tá trabalhando no... no o pessoal do Hogsnail está trabalhando no... Galaxy... Uh, Relic Hunters, perdão. No Relic Hunters, e o Relic Hunters, ele é um jogo que ele abraça... Não vou falar muito mais da estética, mas a jogabilidade de jogos como o Diablo. E o, o, o Venturelli, o CEO da, da, da, da Hogsnail, ele fez um, uma gameplay exaustiva do Diablo Immortal para pontuar tudo que tava errado ali. E, e ele saiu com uma percepção muito parecida com a minha, que é... jogo bem feito, jogo que engaja o jogador... Jogo com mecânicas ali bem arredondadas, bem, bastante a, a, a, a, práticas ali para o mundo do jogo, mas que ele está melecado, ele está saturado de é, é, interfaces, é, é, como é que eu posso falar isso? Um design predatório, um design que preda no consumidor, que preda em pessoas com a, a, a sensibilidades para... É, TDAH, a acessibilidade para para toque, que realmente prejudica essas pessoas, a, a, não só a experiência de jogo em si, mas para pessoas que têm tendências a, a, a, a vício em apostas, por exemplo, é extremamente perigoso e assim não é não é com leveza que a gente deve tratar esse assunto, muito pelo contrário, eu acho que Diablo 4 ele vai ser recepcionado aí com, muitas, com, com um olho crítico é, é, muito severo, dado aí o, o histórico da, da, da Blizzard e da, da Activision, no controle a, a, a desses produtos. Então, uh, é um jogo que eu temo que se não acertar ali a mão, pode ser o último da sua franquia. E eu não, não quero que isso seja. Não, não precisa ter um Diablo 5 nem um Diablo 6, mas uh, uh, eu espero Você que... Você quer Diablo que 4... ele acerte, né? Eu, eu espero que ele prospere, porque eu gostei do que eu vi ali uhum. e eu tô curioso, muito curioso para ver o que os jogadores vão achar dele também. Uhum muito interessante é. eu gosto sempre dos reviews do Paulão porque você faz sempre um trabalho muito completo e, e, e traz aí todas as referências e abrangências gente queria agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a live hoje a gente fez um pouquinho diferente porque o Paulão chegou mais tarde ele dá aulas nesse período da noite e a gente demora um pouco lembrando sempre o programa News Games é sempre às terças-feiras às nove e meia da noite e eu agradeço a presença de todos vocês vida longa e próspera gente Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, Boa tchau. Noite. Você tá me, ouvindo, tchau, tchau. tá me ouvindo, aí? Tô sim, tô sim. Você travou, mas eu tô te ouvindo. Até mais. <risos> Até mais, queridos. Tchau, tchau.